Shadow of the Colossus Sem sombra de dúvidas, considerado um dos jogos mais belíssimos de Playstation 2 Devido a sua grandiosidade, Shadow of the Colossus possui segredos que vem sendo acompanhado ao longo dos anos entre eles estão os Colossos Escruídos. Um grupo de desenvolvedores estão tornando este projeto em realidade. Beyond the Forbidden Lands, ou tecnicamente se chama Além das Terras Proibidas. É um fangame inspirado em Shadow of the Colossus. O objetivo é trazer todos os Colossos excluídos possíveis. Então, eu tive a honra de conversar com um dos desenvolvedores do projeto. Muito obrigado mesmo Ocelote, eu pude tirar algumas dúvidas com você sobre o projeto. Então, para nós encerrarmos o vídeo, deixei algumas perguntas esclarecidas pelo desenvolvedor do jogo. Lembrando a você que se você gosta de Shadow of the Colossus, é um fã de Shadow of the Colossus, gostaria de acompanhar este projeto, vou deixar o Discord aí na descrição para todos acessarem. E também, se você sabe mexer com programação é, é, modelar 3D, a equipe está procurando essas pessoas, né? várias pessoas aí da parte de áudio, né? construiu. O, os áudios do, dos Colossos A parte de música Se você tem alguma experiência nisso Por favor, entra no Discord Converse com os caras Que o projeto tá ficando simplesmente incrível Se tudo percorrer bem, em breve, nós iremos testar o primeiro colosso trazido de volta, que é o Siri. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, deixar o seu like e compartilhar para os seus amigos aí. Que mano, este projeto é simplesmente incrível. Vou deixar o link do Discord na descrição para vocês entrarem e interagirem aí com a galera. Então é isso, fiquem bem e falou! Thank you.